Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? Tudo beleza, tudo em cima, tudo de boa, tudo firmeza, tudo sus. Espero que vocês estejam aprendendo muito português com esses vídeos. Agora a gente tá na parte 3 de várias palavras, né? Que a gente tem várias frases que nós brasileiros a gente encurta a coisa, né? Eu sempre falo pra vocês que quanto mais você sabe o idioma, eu falo isso pra muitas pessoas, e na primeira vez que eu falo, o pessoal fica, hã? Ah, como assim? Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. E não é diferente com o português, ok? Com o seu idioma também deve ser a mesma coisa. Você quando está aprendendo, você aprende a versão completa das palavras, né? das frases, tudo bem bonitinho, bem pronunciado, alto e claro. Mas na prática, a gente sabe que isso não acontece. Principalmente para você que gosta de ver vídeos na internet, que gosta de ver youtubers, né? a galera que gosta de assistir seriados, séries aí no Netflix, na Prime, em tudo que tem disponível aí na internet, em português. Então já sabe, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, tem bastante conteúdo, é um nível mais intermediário, avançado. Então caso você esteja aqui com nível básico, não se assuste, ok? Porque eu sei que às vezes o pessoal chega nos meus vídeos, não sei nada de português e chega no vídeo desse que é um nível mais avançado e fica... Mas por que você não fala espanhol? Por que você não coloca legendas em espanhol? Eu não entendo nada que você fala. Galera, se você está começando a aprender português agora, faça um mini curso grátis de sete dias, ok? Olha aí na descrição do vídeo, tem tudo explicadinho, tudo perfeito, para que você tenha uma sequência de aprendizagem. Porque você sabe que aqui na internet a informação é muito solta. O conteúdo é por tudo que é lado. São muitas distrações. Então às vezes, não às vezes, a maioria das vezes, a gente precisa de uma, de, uma, de uma certa forma, de um guia, né, de, de algo que você possa seguir para você avançar com o idioma. Então vamos lá, ok? Eu quero ver se vocês vão entender. Eu vou falar a palavra, a frase, na verdade, que parece uma palavra, porque você junta tudo, né? Vou falar duas vezes. Vocês podem dar pausa. Você, tipo, Você vai escutar uma vez, vai escutar a segunda vez, dê pausa, tente saber o que é e na, na terceira vez eu vou falar qual é a frase, beleza? E a gente continua com a outra. Espero. Se eu não ficar parando para explicar outras coisas, que eu me conheço. Começando só se ela for. Hum? Só se ela for. Só se ela for. Vou dar um contextozinho aqui, ok? Porque, tipo, se eu der o contexto primeiro, vai ficar fácil saber o que é que eu tô falando, né? Mas, tipo, se alguém perguntar para você, ah, você vai sair hoje? Aí você fala, ah, só se ela for. Tipo, só. Eu vou apenas se essa pessoa for com a gente. Aí eu vou. Entendeu? Mas eu vou dar o contexto dessa, né? Das outras, eu acho que não vai precisar dar o contexto. Vamos ver se, se vocês conseguem. Eu ia começar a explicar essa fazendo um gesto que ia entregar a expressão. Não a expressão, a frase. Mas vamos lá. Tá calor, né? Tá calor, né? Está calor, né? Está calor... Não. <risos> Está calor, não é? Você vai com a gente? Você vai com a gente? Você vai com a gente? Você vai conosco? Mais formal, né? Pensei que você ia. Pensei que você ia. Pensei que você ia. Pensei que você ia. Essa vai ser difícil de vocês, de vocês entenderem, porque tem uma palavrinha no meio aí que não tem nada a ver com espanhol e complica mais para entender. Mas olha só, escuta aí, escuta aí. Presta atenção, presta atenção. Eu já falei outra. Tem lençol aí? Tem lençol aí? Hã? Tem lençol aí? Tem lençol aí? Ou seja, lençol para você dormir, você se cobre com o lençol, né? Você tá ali e se cobre com lençol. Tem lençol aí? Tá com fome? Tá com fome? Está com fome? Ou você está com fome? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou? Mas você nem olhou o que eu fiz? Como é que você tá dizendo que você já não, não gostou? Presta atenção! Preste atenção! Preste atenção! Presta atenção! Presta atenção! Preste atenção, preste atenção, preste atenção! Só suco, por favor. Só suco, por favor. Só suco, por favor. Só suco, por favor. Só suco, por favor. Por favor. Por favor. Tá aí? Tá aí? Estás aí? Ou você está aí? Tá aí? Aí, ó. Falei que você ia curtir. Aí, ó. Falei que você ia curtir. Olha aí. Olha. Falei que você ia curtir. Você não vai, não? Você não vai, não? Você não vai não, repetindo não, né? Você não vai não, vou nem ver. Vou nem ver. Vou nem ver. foi que houve? O que foi que houve? O que foi que houve? Que seria tipo na Colômbia o que Você nem disse nada. Você nem disse... Você <risos> nem disse nada? Você nem disse nada? Se eu fizer, você vai. Se eu fizer, você vai. vai. Outra. Se eu fizer, você vai. Se eu fizer, você vai. Tá eu os meninos. Tá, eu e os meninos. Está eu e os meninos. Tá com quem aí? Tá, eu e os meninos. Tá, eu e os meninos. E os meninos. E os meninos. Vendo um desse aí? Tá. Vendo um desse aí? Me vê um desse aí para mim. Vambora? Vambora? Vamos embora. Ou seja, vamos sair. Vamos ir para casa agora, que já tá na hora, né? Já tá tarde. Ou você pode falar: bora? Bora? Bora? Bora? Bora? bora. É agora, bora, simbora, simbora, também simbora, simbora, simbora, bora. Vamos, vamos, vamos. Outra que você pode escutar no Brasil, quando você vai comprar alguma coisa em um restaurante, uma lanchonete, é um lugar de comida, ou o que seja, na rua, a pessoa pode perguntar para você. É para aqui ou para levar? É para aqui ou para levar? É para aqui ou para levar? É para aqui, é para comer aqui ou é para levar? Ou também, dependendo da região do Brasil, você pode ouvir, é para aqui ou para viagem? É para aqui ou para viagem? Para aqui é para comer aqui, para aqui. E para viagem é para levar para viagem. Mas não é uma viagem assim para outro país, para outra cidade, não. O que é para viagem é para a sua casa. É para viagem você? Não, não é para viagem. Tipo, eu não vou viajar agora. Mas é uma forma de falar também no Brasil, tipo, é para comer aqui ou é para viagem? Galera, o que, é que vocês acham dessas encurtadas das frases que nós fazemos no Brasil? Você já teve muita dificuldade para entender as pessoas falando no Brasil por conta disso? Porque, sinceramente, na Colômbia acontece isso, principalmente quando eu pego o táxi e a galera, o taxista, fala cortando tudo, com muitas expressões. E literalmente, às vezes, eu me pego numa situação que eu tenho que estar tá prestando atenção para entender o que aquela pessoa está falando. Não é nem, tipo, prestar atenção para lembrar da história. É, não, é para entender o que aquela pessoa está falando. Porque é muito avançado, assim, um nível, né? Tipo, corta tudo. Em português, acontece a mesma coisa, ok? Gostaria que vocês participassem aí nos comentários, deixando outras formas de abreviações que vocês encontraram no Brasil, que vocês ouviram por aí. E procurem na internet mineirês, ok? Como os mineiros falam, porque eles cortam, eu acho que são o pessoal do Brasil assim, que mais corta as palavras para falar. E você não entende praticamente nada se você falar com um mineiro mesmo, raiz, que faz questão de usar as expressões e as palavras, tudo cortada, e o estrangeiro sofre na mão do mineiro. É claro, né você aprende lá tudo corretozinho, né tudo certinho, ali no livro, não sei o quê, com as regras. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... E quando você chega na prática, ou seja, já... Não vale de nada. Para finalizar aqui, eu vou fazer uma leitura bem rápida das abreviações que a gente viu na parte 1 e na parte 2 que eu já gravei, tá aí publicado, ok? Veja na descrição do vídeo, ok? Sempre vejam as descrições, a descrição do vídeo, ok? Porque tem mais conteúdo, beleza? Então eu vou só ler uma vez, super rápido aqui, para ver se vocês conseguem entender. Se vocês não entenderem tudo, ok? Olhem os vídeos, tem mais conteúdo. Sempre tem conteúdo extra nos vídeos, beleza? Então, lá vai. O que, é que você quer? Hum? Você sabe se é normal? Ah, que é esse aqui? Deixa eu ver. Tá aqui. Você gosta desse aqui? Tô com, <risos> Tô com a mão doendo. Tô com a mão doendo. Tô, com a, mão doendo. Tô com a mão doendo. Isso aí, mano. Isso aí. Olha aí, ó. Qual que é mesmo? Eu acho que vocês ficam assim, tipo, mano, isso não é português. O que é que esse cara tá falando? Tá aí. que foi? Ok, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. A grande intenção, meu grande objetivo aqui é que vocês possam aprender o máximo possível na menor quantidade de tempo. Que são esses vídeos, ok? É muito conteúdo, eu sei... Tem que ter tempo para processar essa informação. Faça anotações, ok? Faça anotações. Faça anotações e revise o conteúdo, ok? Porque não adianta, não serve para nada se você está vendo três vídeos seguidos. Ah, Hoje eu vi dez vídeos de Filipe Azuca, aprendi um montão de coisa. Não, você não aprendeu. Você sabe que existe, você ouviu falar sobre isso. Mas aprender tudo assim, tão rápido, vendo tudo seguido, é muito difícil. Você você tem que ter repetição. Se você não tiver repetição, provavelmente você vai esquecer as palavras ou pode acontecer que você até tenha a palavra no seu vocabulário passivo, que é o que você entende, ok? Mas você não usa essas palavras na prática. E a ideia é que você comece a usar essas palavras na prática. É Aí que fica a grande diferença que as pessoas vão notar o seu nível de português, ok? Não esqueça que eu tenho um curso também de português, o curso VIP, que é o material mais avançado. Também na descrição desse vídeo você vai encontrar. Fale comigo nas redes sociais. Tem toda a informação disponível na internet para que você possa melhorar o seu nível de português como nativo do Brasil e aprender coisas que você... Não sei... Cara, eu imagino que para você aprender essa quantidade de coisas, a quantidade de material que tem, os detalhes, todo filtro que eu fiz para apresentar esse conteúdo para vocês, tanto aqui no YouTube, como no meu curso também, que eu tenho vários cursos pagos, que você pode usar esse, esse material para melhorar seu português, é tudo filtrado assim, milimetricamente, milimetricamente, milimetricamente. Que palavra tão diferente. O ponto é, você vai aprender realmente como a gente fala no Brasil, ok? Usando as expressões, as palavras, as formas que a gente se comunica em português, para que você possa soar mais brasileiro. Tem outros vídeos falando sobre isso também, sobre sotaque, aí no YouTube tem muito conteúdo, ok? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você quer me ajudar, quer ajudar outras pessoas também, compartilhe o vídeo, ok, galera? É só e colar, mandar pra galera, encaminhar pra galera, isso ajuda demais, ok? E você não vai estar tá aprendendo sozinho ou sozinha, beleza? Então até o próximo vídeo, a gente se vê, até a próxima e fui! Valeu!